Sérgio Pérez, Charles Leclerc, o outro piloto. Quem será o subcampeão da temporada 2022 da Fórmula 1? Olá, amigos de Grande Prêmio, sou Douglas Rocha e depois que Max Verstappen confirmou seu título, seu bicampeonato, a falta de quatro carreiras, eh, a principal disputa da Fórmula 1 2022 é por o subcampeonato. E é sobre isso que vamos a falar neste vídeo. Pero antes, me gostaria de pedir que deixem seu like, comentem o vídeo e também se inscrevam a nosso canal. Max Verstappen dominou por completo a temporada 2022 de Fórmula 1, sobretudo agora, em esta segunda metade, depois do paro de verão. E queda a outros pilotos uma luta por o segundo posto. Eh, a pele está equilibrada, esta com 253 pontos para Sergio Pérez e 252 para Charles Leclerc. Em matemática também há possibilidade para George Russell, Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Isso porque há uh -huh. 112 pontos em disputa. E aí vemos em eh, la tabla que é possível que eles alcancem o segun, el segundo puesto, mas eu particularmente creio que, em en realidade, en na Fórmula 1 real, además de la matemática, eles não têm possibilidade. Eh, Carlos Sainz tem 50 pontos menos que Charles Leclerc, assim que creio acho que vai necessitar. Trabalhar em equipo eh, para que Ferrari logre eh, este subcampeonato de pilotos. E Mercedes, até agora, não mostrou suficiente potencial para acercar-se a Red Bull, que é o eh, primeiro em, em la tabla de construtores, e também a Ferrari, que é segundo. E, hablando então de estes dois pilotos que têm aí mais possibilidades, Yo, particularmente, veo a Sergio Pérez como ligero favorito. Eh, Sergio Pérez eh, estuvo en una mala racha, pero reaccionó en los dos últimos grandes premios, ganó la carrera de Singapur, después cerró un, un doblete con, con Verstappen en Japón con el segundo puesto, y en estos momentos Red Bull tiene el mejor coche. Pero por otra parte, hay que ver... Se si Pérez si realmente reaccionou ou se foi algo momentâneo, porque antes estava, em, como eu disse, em uma mala racha. E também há que ver se Red Bull vai trabalhar para que Checo seja o subcampeão ou vai trabalhar, seguir trabalhando, eh, dando prioridade a Verstappen em sua busca por por recordes. Eh, Verstappen tem 12 vitórias este ano e o recorde em uma só temporada é de 13. De Michael Schumacher e Sebastian Vettel. E na hora de Leclerc, Leclerc é mais regular que Pérez, tem uma vitória mais esse ano que Pérez tem três eh, ante dois do mexicano, Pero sabemos das dificuldades de, de Ferrari pese a que melorou um pouco em las últimas carreras, pero hablando da temporada 2022, de manera general eh, Ferrari cometió muchos errores, em um momento eh, não pude no no seguir ao desarrollo do RB 18 e agora está um pouco por detrás. E tu que opinas? Que crees que vai ser o subcampeão? dê nos novos comentários, suscríbete te a nosso canal e também derrate o like.